e o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo é boa tarde a todos mais uma coca eu vou fazer um vidinho aqui é que eu vou olhar aqui um vou fazer uma pesquisa aqui porque na parte de cima eu descobri prata uns 65 metros de fundura agora eu vou pesquisar a outra parte de baixo aqui para ver se, se realmente aqui tem prata então é variônica se esse lugar que tiver prata indica a direção então ela já virou para lá então, agora eu vou acompanhar elas aqui que ela vai virada eu acho que vai dar outro bem. É, a vai cair aqui. Ó, Eu acredito que aqui nós estamos entrando num, num, num manchão. Que esse manchão pode ser prata. Então vamos confirmar se é um manchão vamos continuar nele as horas tem que continuar cruzado é realmente é um manchão esse manchão é chamado a zona de radiação a zona de radiação é minério aqui ela já descruzou então é um pedaço bem grande agora nós vamos fazer um comando de voz dela para saber a fundura que está, varione é, se essa prata tiver com menos de 70 metros você cruza se tiver com mais de 70 metros você não cruza então não está com mais de 70 metros porque ela não cruzou então nós vamos voltar para trás nós vamos fazer um comando como eu já fiz um comando lá em cima eu vou fazer um comando na fundura lá de riba variônica se, se, se esse veio de prata tiver com menos de 65 metros você cruza se tiver com mais de 70 de 65 metros você não cruza ela cruzou, porque está na faixa de 65 mas ainda está um pouco mais raso que ela em riba. eu acho que aqui a base que está aqui variôndico, se esse veio tiver com 62 metros você cruza, se não tiver você não cruza ela cruzou porque está com 63 mais ou menos, 62 nós vamos fazer o outro comando para nós saber se está entre 62 metros mesmo. Varione, se tiver com 60 metros você cruza. Se não tiver você não cruza. Não cruzou. Porque está com mais de 60 metros. Lá em cima está com 65, aqui embaixo com 62. Esse veio aqui é o mesmo veio que nós fizemos do, do vídeo anterior lá em cima. Agora nós vamos caminhar numa outra área para nós saber se realmente esse manchão de prata é grande agora nós vamos caminhar agora aqui uns 50 metros para o outro lado nós vamos gravando o vídeo aí e o Edson vai mostrando aí um pouco da paisagem e vai demorar um pouquinho para nós chegar aqui no outro agora nós já chegamos aqui em cima variônica se tiver prata aqui nesse local me mostra a zona de radiação um, dois, três ela já pendeu aqui um pouquinho ela então já entra por aqui por perto ela já entrou no manchão esse manchão que nós fala isso aqui é uma zona de minério é uma mancha de minério da mancha de minério depois da veia de água agora que nós já está dentro do manchão no qual nós estamos saindo de um do dele saindo fora dele de agora nós vamos fazer nós vamos fazer a pergunta <cười> se esse manchão de prata tiver com 60 metros de fundura, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Ela não cruzou. porque significa que está com mais de 60. Vamos voltar lá de novo. Eu acredito que aqui vai estar tá na fundura daquilo lá. Vai é onde? Porque se esse veio tiver com 63 metros, você cruza. Se tiver com mais de 63 metros, você não cruza. 63 metros de fundura. Ela está cruzada. Vamos fazer a pergunta com 62. Vamos fazer mais um pé. Varioca. Se esse veio tiver com 62, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Está com mais de 62. Então é 63 metros aqui o veio. Então, nós fizemos 62, no cruzou e 64 também não. Então, esse veio aqui, ele está com 63 metros de fundura. Aqui, com 63, o outro lá está com 62, e a parte de cima lá está com 65. Agora, veja o que é importante desse minério aqui em cima. A nota que tem. A grota está lá embaixo, o verde está lá embaixo vai mostrando onde eu estou mostrando de cá aqui, a grota está lá embaixo lá da parte baixa lá aqui dá mais de 60 metros de altura lá de baixo se você cavar um túnel de lá você vem, você vem chegar nessa prata aqui agora se você cavar por cima aqui você vai ter que fazer um posto de 60 e tantos metros de fundura para você chegar nela Antigamente eles entravam para o túnel, eles entravam no pé aqui embaixo, dali de baixo eles já faziam, eles já faziam um túnel já pegando essa prata aqui embaixo aqui desse morro, e aqui na parte de cima aqui é cascai, embaixo desse cascai aí na camada de baixo lá está a prata e nós já já nós vamos encerrar o vídeo, porque esse vídeo vai ser um vídeo curto de uns 10, 12 minutos então era mais mesmo para testar esses lugares aqui, porque lá em cima eu estava procurando, procurando água e bati na prata. E uma boa tarde, Maurício Mococa.